Essa é a cidade onde eu vivo, Milano, na Itália. E é daqui que eu gostaria de mostrar para vocês as receitas italianas que eu mais gosto de comer. Se inscreve no canal!